Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Evers Paranaguá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Vamos começar então fazendo essa maquiagem na nossa princesinha Joana Eu aplico esse com... esse corretivo, na pálpebra toda, e depois eu venho esfumando depois eu utilizo esse iluminador de uma marca aqui da Polônia chamada Wibo, mas é qualquer sombra clarinha só pra deixar aquela sobrancelha bonita lá em cima bem iluminada tá? a intenção desse look hoje era realmente fazer com tons mais frios então eu comecei com essa sombra que depois eu uso talvez ela pra contorno também é uma sombra do Duda Molinos, não sei se vende mais, mas é um marrom mais frio assim, ok? Então eu aplico em todo o côncavo, porém o que eu deveria ter feito nessa dessa vez era ter aplicado mais, deixado ela mais intensa. Para fazer o canto externo, a gente vai utilizar esse, esse delineador da Inglot, que é o número 77. É bem difícil trabalhar com um delineador assim, porque ele seca muito rápido. No caso, eu diluí um pouquinho. Então você aplica com o pincel do delineador, o pincel de esfumar, tá? Ou qualquer outro pincel, e aí você volta com o pincelzinho de esfumar para retirar as marcações da borda. Então foi isso que eu fiz. Eu não tenho muita prática nisso, mas tenho feito. Acho legal porque dá muita intensidade na sombra depois, tá? Caiu um pouquinho, ele manchou um pouquinho, mas o bom de que isso é que quando você aplica uma coisa muito grudenta assim, muito pastosa na, nos olhos, Óbvio que essa coisa pastosa tem que ajudar a secar. Você consegue grudar mais sombra e deixar a sombra que você vai aplicar por cima dessa coisinha mais forte. Então, por isso que a gente aplica corretivo antes na pálpebra, pálpebra. Porque ele cancela toda a cor da pálpebra e você vai conseguir aplicar a sombra mais fácil. Assim como eu estou fazendo com esse lápis da Avon. tá? É um lápis em comemoração da Copa bem antigo que eu ganhei da minha amiga Camila. A gente aplica ele no olho... E ele vai ajudar de, como base para essa sombra da Kiko, que é o número 213, que é esse verde maravilhoso, é um verde festa. A gente aplica em toda a parte do olho até o preto, certo? E depois eu molhei um pouquinho a sombra e apliquei. Detalhe que eu não mostrei o delineado completo, porque eu errei várias vezes, mas ao invés de usar a mesma mão para fazer os dois delineados, eu inverti e troquei de lado, eu achei que isso facilitou. Então se você tiver dificuldade, tenta fazer isso, talvez ajude. Nos olhos, aí por cima, vocês sabem que eu amo glitter, Joana ama glitter também, o mundo ama glitter. Esse é o glitter massa de Borboleta, eu não sei o nome dela, mas vai estarão os, todos os produtos aqui na descrição, tá? E por cima da sombra da borboleta da, da, da bitarra, eu coloquei um glitter reflect pearl, reflect gold da Mac, tá? Todos os, os produtos estarão aqui na descrição, tá certo? Para fazer acabamento nesse delineado, eu utilizei o um delineador da Sephora, olha que bafo! <risos> o delineador da Sephora, o Noir, eu comprei numa promoção aqui, mas se encontra na Sephora aí do Brasil também. Pra limpar a pele agora, utilizamos um tônico que tem um cheirinho de rosas muito bom da L'Oreal. Tô gostando bastante dele. Assim, produto de pele se solver com o tempo, mas ele serve pra deixar tirar uh, qualquer impureza que tenha caído e deixar a pele bem limpinha pra área de hidratação. Nesse meio tempo eu já coloquei os cílios. Eu só fiz o olho primeiro porque a gente, elas iam pra uma festa e já tinha maquiada a Michelle. Com essa... Agora vamos pra parte da base, então apliquei a base com esse pincel que eu comprei maravilhoso lá do da Primark, eu amei, e eu acho que eu errei bastante coisa nessa maquiagem, então esse tom de base depois de espalhado ele fica muito bom, mas ele deveria ser um pouquinho mais escuro, tá? Então, quando a gente tem tempo pra fazer as coisas, a gente faz as coisas com bastante acabamentinho. Só que aí eu tava meio acelerado. E gravar vídeo acelerado dá uns erros no, no percurso. Mas assim, ficou bonito a base, tá? É, mas eu acho que um tom abaixo, né? Que você, quando você fala tom abaixo, seria mais escuro. É, um tom abaixo ficaria perfeito assim. Então esse é o, o bege 7. Da, da American, o Bege 8, então seria melhor Eu tô utilizando um produtinho também para fazer contorno da Primark Que é um bastão de base, você encontra esses bastões na Avon Então esse aqui é o tom mais escuro Não vou lembrar o nome dele, mas está aqui embaixo, tá? Eu apliquei e esfumei, mas os próximos vídeos que eu vou fazer não vou aplicar e esfumar Eu vou passar primeiro no pincel e vir esfumando diretamente no rosto foi aqui que a gente errou. Eu não tava encontrando o meu corretivo da Makeup Revolution no tom 7. Então, eu até pulei essa parte. Mas, é, eu apliquei o tom C3 e o certo seria o C9, porque ficou muito claro demais. E aí, eu tive que consertar com um pó e mais escuro, assim, para dar o tom. E aí, quando você fica tentando fazer muita camada, ele começa a vincar nas linhas finas. Então, não é legal. Tenta utilizar o produto da forma certa tá, vamos fazer a parte inferior dos olhos, então eu aplico, faço o mesmo conjunto, eu aplico uma sombrinha é, cinza embaixo e depois aplico a preta, certo, eu tinha aplicado um pouquinho de Prime Water da Primark, para aplicar o, o, o nosso iluminador, de sobrancelha eu acho que eu também não acertei muito bem o tom, a Joana é meio ruiva, ela é mais ruiva, né, então eu utilizei uma pastinha primeiro, não achei legal, depois eu usei um lápis. Casou, que ficou mais assim, sentado, mas, enfim, a gente vai aprendendo. E a gente tava dando risada que eu sempre utilizo o mesmo batom, então eu amo esse batom da Odora. Espero que vocês tenham gostado! Uau. Uau. Ele quebrou a minha base toda! <risos> Mentira! Queres cofrer esta make? Clica no link da bio inscreve-te no canal!